Fala, fala galerinha, eu sou o e esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim trazer a tag do 50%, a famosa tag do 50%, apesar de já ter passado um pouquinho do exato meio do ano. O primeiro questionamento dessa tag é para eu dizer qual foi o melhor livro que eu li esse ano até agora. E eu tô muito em dúvida entre esses dois livros que a tag Inéditos me proporcionou, A Boa Filha e Fique Comigo. Esse aqui, eles não têm nada a ver entre eles, esse aqui é um thriller muito pesado, denso, com personagens super bem elaborados, que aqui também tem personagens muito bem elaborados. E é densa a história também, mas aqui a gente tem mais uma história familiar, né? Não é tão acelerado quanto o outro, então tô muito na dúvida, mas pode ser que eu fique com... 2. A melhor continuação que você leu até agora. E eu acho que foi Um Trono Negro, que é o segundo livro, continuação de Três Coroas Negras, de Camber Blake eu não lembro muito dele agora, mas eu lembro que foi um livro que eu gostei bastante. é uma fantasia, a gente tem três rainhas, cada uma delas tem uma dádiva que é um poder, né, para lidar com algum elemento da natureza, com alguma coisa e enfim, é uma história super legal, divertida. eu tô querendo ler o último livro, falta só isso. três, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. e para esse eu vou ter que dizer, eu vou ter que dizer não, né, eu poderia dizer qualquer coisa. <risos> mas um dos livros que eu quero ler é Amores Verdadeiros de Taylor Jenkins Reid, eu acho que esse é o nome. É a mesma altura de Os Sete Maridos de Evan Hugo, aquele de Six, nos N.D. Six, Judy um, N.D. Six. Um livro da banda que tem. Todo mundo fala super bem nessa altura, nunca li nada, nunca nem pesquisei nada, mas tipo assim, quero ler. Quatro, o livro mais aguardado do segundo semestre. E eu, particularmente, estou um pouco por fora dos lançamentos, não faço ideia do que vai vir por aí. Então, a gente podia ter pesquisado, poderia, mas pesquisei, não. Isso nos leva à questão do número 5, que é o livro que mais te decepcionou esse ano. Na verdade, isso não nos leva a isso, né? A próxima questão a gente tem que fazer. É, o livro que mais me decepcionou esse ano, eu acredito que tenha sido Fahrenheit 451. Não que tenha me decepcionado por ser ruim, mas porque, apesar de eu já saber e já esperar que não fosse uma leitura que ia mudar minha vida, lá no fundo da nossa, nosso, da nossa cabeça, do nosso coração, a gente espera, né, uma coisinha que vá revolucionar a nossa, nossa vida um pouquinho. Não foi bem isso que aconteceu, apesar de eu ter gostado bastante do livro, por isso que ele me decepcionou um pouco. 6. O livro que mais me surpreendeu esse ano. E esse, com certeza, foi Bunker, que eu não estava esperando nada, né, não estava dando nada pela leitura, fui super de mente aberta, super sem esperar nada, como eu já falei, estou repetindo a coisa duas vezes aqui. E foi um livro que me impressionou muito, gostei bastante. Eu dei 5 estrelas, quatro estrelas pra ele. A maioria das pessoas, inclusive, eu acho que pode ser que não goste tanto assim, tem um pouco de raiva dele e avalia ele mal por causa do que acontece, assim, no geral, mas pelo é um livro que eu simplesmente amei. Sete, novo autor favorito, que lançou o primeiro livro esse semestre ou que você conheceu recentemente. E esse aqui eu vou falar de Ayobami Adebayo, que é a autora de Fique Comigo, eu gostei muito da escrita dela. Na verdade, a experiência que a gente tem com a escrita do autor se dá muito por como o livro é traduzido. E a tradutora desse livro aqui foi Mariana Vargas, que fez um trabalho excelente. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu não tenho muitas quedinhas por personagem, não. Nunca tive isso. Eu acho que todas as tags do 50% que a gente fez aqui no canal, eu nunca, nunca falei sobre isso, não. Inclusive, agora eu tô percebendo que eu tô sem meu microfone, então pode ser que o áudio esteja lá longe. Eu vou pegar ele agora para ajeitar. Vamos ver o que é que vai dar agora, né? Agora tá aqui pertinho de mim. Enfim, como eu ia dizendo, não tenho muita cadinha pro personagem fictício, não. Porém, o nono item é o seu personagem favorito... Mais recente. E esse aqui eu vou falar de Ronan, de Ladrões de Sonhos, a continuação do Garotos Corvos. Que ele, do primeiro livro pro segundo, hum, deu uma incrementada aí. Quem já leu, eu parece que eu tô entrando no time das pessoas que estão gostando desse personagem, que é um personagem muito legal. Eu espero e eu penso que ele vai se desenvolver muito mais ao longo dos livros. Até porque ele é um dos personagens principais, né? O que ele significa na história é muito importante. 10. Um livro que fez você chorar no primeiro semestre. E esse livro foi uma leve simetria. Chorei lá largado de verdade não esperava que aconteceu o que aconteceu não esperava ser um livro tão sensível, tão emocionante, tão bonito. Se eu fosse vocês, eu ia atrás de saber sobre o que ele fala agora e comprava ele com o link que tá aqui na descrição. É um romance LGBT que vai contar a história desses dois jovens, que eles são judeus, e vai fazer meio que um paralelo com uma história bíblica, só que não é um livro religioso, enfim, é um livro sobre a história deles dois, e é muito bonito, muito sensível, a relação desses dois é perfeita, e assim, eu não tenho nem muitas palavras pra dizer, mas eu acho que eu já comentei sobre esse livro lá no Instagram. Não sei, não tô lembrado bem agora. 11. Um livro que te deixou feliz nesse esse primeiro semestre esse aqui foi um conto de Vitor Martins vai contar a história desses dois jovens que se encontram na fila de um show se desencontram depois de algum tempo depois se encontram de novo é uma história linda de verdade que é muito fácil de se relacionar eu mesmo me identifiquei super 12 melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2020 essa aqui foi assim, eu não sei, porque eu não tenho como comparar, mas pelos comentários que eu ouço é muito boa, e eu assisti e achei excelente, que é Little Fires Everywhere, a famosa Pequenos Incêndios por toda parte, eu simplesmente amei essa série, as atuações, os temas abordados o jeito com que os temas foram abordados simplesmente eu adorei 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre escrita ou em vídeo, e aqui eu vou citar a resenha que eu fiz do livro O Homem de Lata, que é um livro também muito bonito, inclusive, peraí, que é esse livro aqui já falei sobre ele aqui no canal, tem um vídeo, vou deixar aqui no cards. Não amei essa resenha pelo que eu disse e tudo mais, mas, mas pelo que esse livro representou. Foi uma história que eu não, não, não esperava ter encontrado esse ano e eu encontrei e foi muito boa. 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Eu não podia deixar de mostrar... Amor é Amor, é uma antologia em homenagem às vítimas do atentado à Boate Pulse em Orlando, que aconteceu em 2016, é lindo de verdade. Eu já falei sobre esse livro aqui na minha TBR, no último vídeo, que foi a minha TBR para julho, e os livros que eu mostrei, que eu tô lendo durante a pretatona, é um livro lindo, que tem ilustrações mais bonitas ainda, e que eu tô doido pra ler. Inclusive, eu já tô lendo, na verdade. Eu parei aqui, ó, no comecinho ainda, porque quando eu menos esperei, eu tava chorando, e eu tive que parar a leitura pra respirar um pouquinho, e até agora não peguei de novo, mas vou voltar a pegar. É um livro bem pesado e bonito ao mesmo tempo. 15 quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Já falei até sobre isso em vídeo aqui, né? Que são todos esses livros, basicamente, aqui da estante, que poderiam ser mais, mas não são. Felizmente, talvez se eu não terminar esse ano, talvez ano que vem, eu acho que consigo terminar esses livros não lidos aqui, concluir. Mais um que eu quero muito, inclusive, em agosto, eu tô Pretendendo fazer uma leitura dele Bem organizadinha É o 100 Anos de Solidão De Gabriel Garcia Marques Se você tem esse livro na sua casa E ainda não leu E quiser ler também Deixa aqui nos comentários Me deixa saber para eu ver se vale a pena criar Um mini projetinho de leitura Esse aqui eu queria ler, na verdade E eu perdi o tempo de ler com a Isabela, do canal Ler Antes de Morrer, que ela fez um projeto. Então agora eu vou ter que fazer por mim mesmo. Só que eu tenho que ver isso aqui porque o livro não tem capítulos. Eu vou até ver como é que eu vou fazer essa separação. Mas se você tem esse livro, deixa eu saber também aqui nos comentários. E tem vontade de ler, né? Mas ainda não pegou. O link pra todos esses livros vai estar tá aqui no box de descrição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. segue nas redes sociais. Me segue lá no Scoob, no Goodreads, pra acompanhar de perto o que é que eu tô lendo, né? Em tempo quase real. Fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. E a gente se vê já, já. Valeu!